Beleza, galera? Canal X Game Go no ar, meu nome é Carlos Isato e seja bem-vindo ao nosso canal. E se você não é inscrito, vai, clica aí embaixo aí em se inscrever e também dá o like, porque o YouTube não está avisando de novos vídeos apenas para quem é inscrito. São vários os canais aí que eu acesso e... Eu costumo ver e eu não estou sendo informado dos vídeos Então dê o seu like aí para você ser informado dos próximos vídeos E hoje o que, que eu vou falar galera? Hoje eu vou falar sobre Nintendo Switch e sobre o Xbox E toda essa polêmica aí que está rolando em relação a Microsoft Está migrando o seu serviço do Game Pass para o, Xbox, para o Nintendo Switch né? E também com relação ao Xbox está abandonando como a galera tá falando Ai, ah, não vai ter mais Xbox O Xbox a, a, a Microsoft tá falindo Assim como várias pessoas estão falando E eu acredito que não seja bem isso tá? A Microsoft é uma empresa Que ela vem crescendo muito Em relação a serviços uh, Onde a gente vê que no, no mercado, né, a Sony Ela tá trabalhando mais com a venda de jogos Apesar do pessoal tá hypando bastante né? Uh, faz... Faz desde o Spider-Man que a gente não vê um jogo novo aí na Sony, né? Mas é isso aí. É... A Sony, ela trabalha mais com a venda dos jogos lá. Enquanto a Microsoft, ela tá trabalhando com uma base sólida em serviços. Então, é notável que você vê várias pessoas que têm um Xbox. Dificilmente você vê alguém que não assine a Gold ou não assine o Game Pass. E aí muita gente vai falar. Ah, mas com promoçãozinha de um real, a gente vai lá e assina sempre. Não é bem assim, porque a promoção de um real normalmente é para quem tá um tempo sem o serviço, né? Para quem assina durante um tempo. Uh, e também para novos usuários. Então, toda empresa ela faz captação de novos usuários na base, fazendo promoções. A Playstation também faz isso, né? A Playstation, quando você não é assinante da Plus, normalmente ela te dá um mês gratuito lá para você... É... Conhecer o serviço para você ganhar lá os joguinhos do mês para você ver como é que é E depois ela vai te cobrar R$29,99 por mês Que é o valor da Plus, tá? Agora a Microsoft também faz a mesma coisa Só que ela faz em promoções Então, esporadicamente ela lança uma promoção lá De 3 meses por R$80 Ela lança lá uma promoção Que você pode estar tá utilizando o serviço uh, Alguns jogos são gratuitos Lançados, umas demos lá Gratuito dentro do Xbox Então, assim, tudo é focado de serviço tá então a Microsoft a ideia dela é com a gente anda vendo né então há de um ano e meio para trás a gente viu o play anywhere né que é um serviço muito legal que você pode jogar o alguns jogos do Xbox que você compra para Xbox você joga na plataforma do Windows e vice-versa então se você de repente tem um computador parrudo e queira jogar o jogo na, na plataforma do Windows você consegue jogar tá então assim. Eu acredito que a plataforma ela não vai acabar como a galera tá falando, tá? É, não é uma coisa assim... A Microsoft ela investe milhões e ela teve um sucesso absurdo no Xbox 360 e está tendo um sucesso muito grande também no Xbox One. Né? Bem se vê que você é, tem uma plataforma é, totalmente parruda como o Xbox One X que tem lá uma, um... Um hardware muito potente, que você consegue rodar jogos com uma perfeição muito grande. Aliás, tem alguns jogos que ficaram até muito melhores do que rodando na plataforma da concorrente, o Playstation. Mas aí é outro caso. O Switch ele não tem uma qualidade de hardware tão potente quanto o Playstation 4 e o Xbox. E aí, como é que eu vou jogar Halo Gears e Forza ali? Né? Então... Vem a grande incógnita, vários canais fazendo rumores Então assim, eu não trabalho com rumores Porque rumor pra mim é só, só a hora que eu ver lá Mas é importante frisar aí que algumas coisas é, Tem no, novas, né, algumas novidades Inclusive no, no Android, se a gente for pro lado do Android Existem aplicativos, inclusive eu tô testando um Esse mês chama Vortex É um aplicativo que ele não foi nem lançado Mas ó, você já consegue jogar Shadow Warrior Você consegue jogar lá Resident Evil 2 tem que comprar lá na Steam o jogo, então você não tem um computador, você vai lá e joga é, streamado lá o jogo, tá é perfeito, tá jogando tem 60 FPS negócio, mas é aquela coisa que eu te falo, a gente não tem uma rede móvel preparada para isso, então é mais para você jogar no Wi-Fi ali, até porque na rede móvel os nossos planos são desse tamanho, tá E coisa de meia hora de jogo, eu gastei um gig e meio de internet Jogando Shadow Warrior, né? Um jogo que aí teve pro Xbox, teve pro PC E eu fui lá jogar pro... dei lá pro PS4 também, né? Mas eu fui jogar ali pro para testar esse jogo até porque ele tinha uma licença bem barata lá de 6 reais para jogar esse jogo e assim um gig meio foi só de consumo de internet jogando numa rede 4g né eu consegui jogar até em 60 fps uh, em questão da, da rapidez lá do jogo mas gasta muito dados então assim é um negócio para você jogar na rede wi-fi e aí? aí a gente pensa o switch está preparado para isso Será que eles vão fazer dessa forma? Até porque você só tem 32 GB de armazenamento dentro do aparelho. Você pode colocar um SD Card lá para aumentar. Então, é... não tem muita lógica. Eu vou jogar os jogos da Microsoft ali com a mesma qualidade que joga no Xbox. Talvez algum aplicativo lá pra você espelhar a imagem que já existe no Windows, alguma coisa assim. Pode ser, não é? Então assim, eu acredito que é muito rumor em cima, a gente não sabe ainda o que a Microsoft quer fazer, a gente não sabe como vai ser essa questão, uh, uma coisa é certeza, vai lançar dois videogames novos aí, né? duas plataformas, provavelmente uma de 4 teraflops e uma de 12 mega e 12 teraflops. Então, são equipamentos diferentes que a Microsoft vai lançar. Uma outra coisa também a Microsoft ela não tem costume de por menos por um bom tempo de abandonar a plataforma, então vários jogos são lançados para a plataforma nova rodando um pouco com um frame rate reduzido, às vezes com gráfico reduzido na plataforma anterior. Então, a uh, Xbox One, o Xbox 360 na verdade rodou muito jogo é, da atual geração, né? Até mesmo tá sendo lançado. Lançou FIFA né, 2019, né? Lançou vários jogos aí para o Xbox 360 ainda esse ano, tá? Então, assim é, é de se esperar que a Microsoft ela. Vai ter uma coisa bem legal para gente aí com certeza para quem é fã de Xbox uh, eu acredito também que para quem é fã de Playstation também a, a, a o PS5 lá né que o, a Sony com certeza vai estar tá passando esse ano ou ano que vem alguma coisa ainda né Às vezes até o lançamento a gente não sabe qual é a carta da manga da empresa e e volta a falar né as empresas elas pensam na melhoria delas, com certeza, e os players também é, gostam dos serviços das empresas, e eu também quero ver o melhor aí na plataforma que eu mais gosto, que é o Xbox, né? Apesar de eu gostar também das outras plataformas, também a minha plataforma principal, eu não minto aqui, é o Xbox, tá? Então, assim, é... o recado que eu tenho pra dar é isso, que... Se for vir alguma coisa pro Switch Eu acho que é legal, eu acho que é bem vindo Porque o Switch ele é um aparelho Bacana, eu consegui jogar Uma vez o Switch, eu não tenho O Switch pra jogar, mas eu joguei eu, eu joguei lá o Mario Kart Uma vez no Switch, eu achei fenomenal Essa questão de você levar pra Um lado, pro outro, aliás Quem nunca jogou Mario, quem nunca Jogou Zelda, né? E quem nunca Jogou Super Metroid, tá? Que atire a primeira pedra, então Todos nós temos um pequeno um pequeno viés ali de nintendista na veia, né, uh, então assim, acredito que a, as plataformas elas vão melhorar, a Nintendo também está fazendo parcerias importantes aí com a Microsoft, é uma empresa que de certa forma tem sua parceria, é legal também para a Microsoft, porque ela vai conseguir... É entrar mais no mercado asiático, onde ela é um pouco mais fraca, né? Apesar das vendas serem muito boas nos Estados Unidos e na Europa, o Xbox, né? Ela é mais forte. Na Ásia, ela não tem muita penetração ali no mercado. Então, é importante para a Microsoft estar tá se aliando a alguma empresa japonesa de nome como a Nintendo, que tem lá Pokémon, que tem lá o Mario, que tem Zelda, Metroid, Donkey Kong. Então, são, são exclusivos de peso da da plataforma da Nintendo tá agora se eles vão vir por Xbox se eles... eu não tô nem aí tô cagando entendeu porque se, se não vir, eu vou lá vou jogar no Nintendo e acabou entendeu vou pegar o Nintendo lá e vou jogar e acabou entendeu é quero jogar do que como vou lá já ah, ligo lá o videogame da Nintendo e jogo não tenho vou lá e compro videogame né a gente trabalha aí até conseguir comprar um videogame novo mas eu digo assim que ah, é interessante jogar Halo, pô, vai ser legal jogar meu reino lá né mas a gente tem que pensar um pouco que as plataformas elas por mais que sejam aliadas eles têm que ganhar dinheiro se a Nintendo ver que não vai ganhar dinheiro com isso pô os jogos da Microsoft são muito top por que, que o cara vai fazer o serviço aqui, o pessoal não vai comprar meu jogo? Então, é de se pensar aí, a Nintendo. Ou talvez até o Xbox, isso aí pode travar a venda de Xbox. A Microsoft também ganha dinheiro com o Xbox, não é só com um serviço. né? A Microsoft ela quer botar uma caixa dessa na casa da pessoa. Porque é interessante para ela. Assim como é interessante para a pessoa consumir o serviço da Microsoft. e lá comprar a a Gold, o uh, Live eu acho que com certeza eles vão acabar juntando essas duas plataformas, é de se notar que eles estão dando jogos do Xbox clássico, tentando reviver o clássico também, então, esse mês, é, esse mês mesmo você viu que Star Wars do clássico, mais um jogo do 360 e dois jogos do Xbox One, até um tempo atrás eram dois jogos do 360 e dois do One, e são jogos aí bacana, inclusive joguei eu joguei Bloodstained de Ghost Gostei demais desse jogo, um joguinho que eu não achei que ia me prender, um joguinho de 8-bits lá que me prendeu por horas. Mas é isso aí galera, ah, o meu recado é esse, se você gostou do vídeo dá o like, se você não gostou também dá o dislike, mas o importante é você compartilhar, continuar no canal e vamos lá que vai ter muito mais vídeos. Aliás, eu tive um pouco ausente por duas semanas, tá galera, não vai ser frequente. É, felizmente aí tive uns problemas de trabalho, o computador também danificou então é, enfim foi esse o motivo da falta de vídeo no canal tá então eu tenho que usar um computador para editar os vídeos e para ficar mais legal né e eu não consegui editar e jogar eu podia gravar lá no celular colocar lá tal mas eu não achei que seria tão benéfico pro canal é, fazer de uma forma com áudio lá ruim, igual fazendo início lá Porque a gente chegou num nível totalmente diferente aí de vídeos no canal, tá bom? Um abraço galera, até mais e tem muito mais aí do X-Game Go, com certeza